Olá, hoje eu tô aqui para responder Por que, que você perde o controle da sua vida? Como você faz para recuperar isso? Sabe onde tem essa resposta? No curso Valores e Integridade Pessoal E esse é mais um vídeo da série limitada Dos cursos para melhoramento da vida Esse curso Valores e Integridade Pessoal Ele ajuda você a pôr ordem na vida Descobrir por que, que você está tendo maus resultados, por que que você está merecendo, entre aspas, é, ter resultados ruins na vida, no trabalho, no casamento, por que que você está sendo vítima da vida e como você retoma o controle da sua vida? Bom, aqui tem um texto, tá na página 81 do livro aqui do curso Valores e Integridade Pessoal. E tem uma definição muito diferenciada de responsabilidade. É muito diferente. Primeiro, a palavra responsabilidade para muita gente é um peso, né? Aqui a definição é um pouco diferenciada. E o que, que fala sobre a responsabilidade? Responsabilidade é o não reconhecimento e a negação do direito de intervenção. O quê? Não reconhecimento e a negação do direito de intervenção. Quando você é responsável, você não reconhece. Você não aceita a intervenção. Deixa eu pegar na Está aqui eu e o livro, certo? Eu preciso ler esse livro. O que seria uma intervenção aqui? De repente, o celular. Certo? Peguei o celular e entrei na... Fui fazer qualquer outra coisa que não fosse estudar na hora que eu determinei. Então, a dispersão entrou entre eu e a leitura do livro. Então, quando você reconhece a intervenção, você aceita que a intervenção entra e para as coisas que você tinha que fazer, se vitimiro,, oh, Por causa da chuva, por causa da minha sogra, por causa do meu marido, eu não consigo. Ou seja, você está permitindo a intervenção. Então, quando você não reconhece a intervenção, ou seja, a intervenção vem e você não reconhece a intervenção. A intervenção vem e você não reconhece a intervenção. Você está sendo responsável porque você está tomando controle da sua vida. E você vai ver o que você fez ou deixou de fazer e você pode corrigir. Quando a sua vida está na sua mão, é muito mais fácil de você controlar a sua vida. Quando você aceita a intervenção, quando a chuva é culpada, o tempo é culpado, a crise é o pai, a mãe, o vizinho, o cachorro Tudo é culpado Você está aceitando Você está abraçando a intervenção E você não está tomando responsabilidade Porque a partir daí Você perdeu o controle das coisas Você perdeu o controle da sua vida Isso não quer dizer que você não possa escutar alguém Se alguém falar, Olha, não é legal ir pra praia em São Paulo No mês de julho porque chove Você pode observar a informação Analisá-la observar e tomar a sua decisão e concluir a partir daí, certo? Intervenção é você dizer, ah, não fui para a praia porque ele falou que não era para ir para a praia. Ou seja, você culpa o outro. Isso não é responsabilidade. Não tem como uma pessoa que não é responsável tomar o controle da própria vida. Se você quer ter um controle melhor da sua vida e um resultado melhor, você vai precisar resgatar essa definição de responsabilidade. Então veja o vídeo novamente para você saber muito bem a definição de responsabilidade baseada no curso Valores e Integridade Pessoal, tá bom? Se inscreve no curso que é melhor, porque tem teoria e prática, é presencial, aqui em São Paulo, no Tatuapé, nosso WhatsApp é 11-20-94-42-14. Nós estamos aí nas mídias sociais, veja gente de sexta nesses vídeos para o melhoramento da vida. Terça-feira tem live h 45 e o site é o www.dianeticadobrasil.com.br barra bio para ver nossas mídias sociais. Até mais!